Sabem tudo que vai, volta, energia, mão pra cima, barulho de vez. Dois MC partindo pro Bang Bang. Que vocês querem ver? Yeah. Vai partir pro Bang Bang e o que vai escorrer? Sangue Demorou, pega o beat e olha o grave Você pode até tentar se chutar, vai bater na trave Esse cara aqui escutou o beat e escutou o grave Esse daqui é o primeiro Braia que eu já vi que vai bater a nave ah, esse Aí cê entendeu, droga, não é o Mano, Tipo, solta a raia na moral Vai da linha daqui, cê vai voar Porque não adianta, tô pronto pra cortar Cê já sabe menor, que eu vou passar serão na mão Vou matar esse cara, porque ele é vacilão No final vai entender que eu sou função, Não rima porra nenhuma, então vai lá dançar a dança do tigrão Moro, pega a visão, pra acabar com esse cara É tipo uma bala que dispara Ah, oh, já, vai deixar. vai deixar, tio? Solta, de vivência do texto e as tuas me fazendo o que posso pra levar as dó. A confiança é o que te abandona, cuidar com crime eu que te pensando. Olha no meu olho, sei que é a tome cuidado eu não engati Só que cê sabe, é a cabeça, por isso mano eu amo aqui Minha filiana te corta pescoço, cuidado Olha eu adentro, no fundo do olho do monstro hum. Já que vocês criaram sociedade que nos mataram Me por isso que eu provo o contrário hum, hum. Desde o tempo, meu down Infelizmente, é um parafalto No meu braço, é Funeral Nessas linhas, Cê vai é moçal Infelizmente, Augusto Cê tá ligado, eu não sumo Rimas que são mais que conteúdo E yeah! oh. hey. Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Cafrou faz barulho? Quem gostou das rimas do Brian faz barulho? 1 uh! um a 0 Brian, certo família? Terminou, volta meu parceiro DJ Puck um... Um... Ei! Uh, vai morrer, vai, vai matar, vai vai morrer. Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Yeah Tem dois caminhos para você escolher Eu escolhi sem a escolha E evoluo o meu ser Conhecimento adquiri Porque vai te tirar Infelizmente eu tiro logo do seu país. Paz ou busquinho, por isso é GT Eu tô aqui para guspir Já ouvi a palavra dele pi. É como subjetivo de escurecer. Então tá ligado que acabou esse free Mas eu continuo, me manteve aqui Cê é louco, mas não é bravo, vem daquele jeitão então Falou de vilane, meu mano, eu sou mais real Sabe por que, mano, cê paga pau Te mostrei o lado bom, hoje conhece o mal, Morou. Cê fala de fara-fal Só que menor, cê fala de bala Eu vou te explicando agora Falou de funeral, te mando pra fala, Rala comédia, cê fala de drill Mano, cê rima aqui, nós já viu Só que eu já faço freestyle E agora, no fundo, somente que se discutiu Cê engrossa a voz aqui Faz uma rimas, paga de sujeira Só que no freestyle, mano, não é só rimar Agressivo de falar umas besteira É muito mais que isso, é mais que poesia Mano, cê sabe, tá na correria eu faço essa porra de noite de tarde também. Faço de dia menor, agora eu vou te explicando. Você sabe, meu mano, que pega o um receptáculo, é tipo skate, tipo aí assim, Pra mim, você foi só um obstáculo. Certo, família? Ouviram? Votam? Firmeza total? Quem gostou das rimas do Brian, barulho? Quem gostou das rimas do Gaflow, barulho? Um a um, é isso mesmo? Três. Terceiro round? É o. É, terceiro, é o é, terceiro, terceiro, terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Ah! Aí sim, cara. Fala o Igor aí que começa. Beleza? Bate e volta agora, fechou? Praia começa. 4-2-2. Beleza? 4-2. 4-1. Na primeira, 4-2. Na segunda. Eu sei do que posso, quem me fortaleceu Cê sabe, é a palavra desse homem Que está na terra, andou sobre essa metamorfose E eu já me afundei algumas doses Olha pro meu olho, cê não entende Infelizmente eu liberto suas dicas da corrente Prende boca e a língua que de frente. Infelizmente a maldade tá inconsequente a maldade tá em cada um que sabe o que faz. Por isso na menor cê nunca vai tirar minha paz. Porque cê tá ligado na moral, eu sou mais brabo. Cê falou que você quer, sou responsável pelo que eu faço. Você quer falar menor de maldade. Só que cê vai perder pra mim, cê sabe, vai ficar só na saudade. Por isso cê falou até de estrada. Hoje eu vou te explicar por que o rap é caminhada. O rap é caminhada, saber chegar, saber sair. Infelizmente a vida é como o kick flip. A caneta e se nela a minha saída Demorou, vou te explicar aqui no fim Saber chegar e saber sair Vou te mostrar, é logo ali Menor, então pega seu bonde e sai andando Aqui tá tranquilão, tudo faz parte do plano uh, Faz parte desse plano Por isso é em pranto Você vai escutar minhas irmãs, é engasgando Por isso às vezes eu tô cuspindo no bar Tome cuidado, mano Vai parar na mala do Honda você fecha com esses cara, o papo desse mano, já vi mano que não é o bala Você quer falar de Honda na moral, é o civicão que vai tá na minha garagem Em cima do instrumental é, Fechou família! Beleza total! Aí quem gostou das rimas do Brian faz barulho! Quem gostou das rimas do Gaflou faz barulho! Agora então, para aí, para, para aí para. Já vou pedir pra levantar a mão, sem dó Vou contar bonitinho, sem dar a falha